Vamos iniciar. <risos> quando quiseres, meu amigo. Mas vocês cortam depois arranjam. Não, isto é, é, okay. é tudo de seguida. Relampada! Relampada! Está tudo diferente aqui. Como poder, podem ver aqui à minha trás. Nós não vamos revelar ainda o cenário completo. Vamos revelar quando anunciar as três primeiras convidadas da segunda temporada. Uh, ilustres convidadas, muito especiais aqui para a Relampada, porque estão envolvidas de uma maneira ou outra, diretamente ou indiretamente, aqui uh, na produção disto tudo. Uh, esta é a Relampada número 6. Sejam bem-vindos. E, antes de mais, quero anunciar, então, as minhas convidadas maravilhosas. Cláudia Fernandes. Uh -huh. Cláudia, não, tá? Cláudia, Cláudia... Não, não. não é, é, é a Amadeirense a Clódia, não é? Clódia, Clódia... Cláudia, Clódia... Cláudia, cláudia, cláudia, cláudia. cláudia, cláudia, cláudia. cláudia está aqui, de certa forma, a representar a barreirinha. Como ali o nosso grande Duarte remessa... <risos> Faça um barulho! Faça um barulho outra vez! Ah, Já está ali a uh, Morritos, de Maracujá, muito Estou bem. Temos a... Uh, Vanessa Chatterley Rebelo, a representar a Boho Chique, e a Wish que yeah! yeah! montou este cenário maravilhoso, juntamente com a Joana Pinto, da Tropicos. Né? Oh, yeah! E calma que é isto já, a terceira vez que me cai o, o, o coisito. A gente desta vez usou a Marilyn só para dar assim, um flash neste cenário, que apesar de ter aqui tons escuros, está muito, está muito fixe. Tá o que é que vocês acham? Comentem aí embaixo. Uh... Para dar aqui os parabéns às nossas maravilhosas convidadas. Pronto, isto é um... Uh, HiFive. Olha, aqui também são. Pronto, já agora. Por amor deus, é, de Deus, HiFives a toda a gente. Atenção, o Covid, é Falt é Falt falta é o gel. É Faça é é o é álcool gel aqui. Já vais levar o gel, não te preocupes. Já vais levar o gel. Sim senhor, já vai para aí. Andreia, se quiseres, isto começa a ser muito caótico. Ah, é o rão. Está excelente. Não acredito, é sério. Muito bem, muito bem. Muito bem. <risos> Olha, não me molhes, não me molhes. Ronda da Madeira. Tem um cheirinho bom, hum. espetacular. Hum. Ah, o agora é verdadeiro álcool gel, é, sim já senhora. Já não vou sujar. Sim, já estou. Okay. Hum? Mais não desinfetou. Hum? Olha, este rão com este ansiolítico... Agora por... mais... <risos> já podemos fazer duas que que ah, Agora é este? assim que se desinfetam as mãos. É gelo. Estás a bloquear todas as... Vê se a minha câmera continua fixe. Está feche? Estás linda, André. Não era isso que queria que tu mas Estás focado! Deixar aqui. Sim, sim, deixa aqui. Agora sim. Isto é muito assim. Passar à frente das câmaras isto não é nada TV. Não é nada TV. Isto é quase o completo oposto disto. Tenho duas perguntas para começar. É a primeira muito séria, que nós, todo, todos os homens ficam se a perguntar, inclusive eu, que sou o único homem aqui neste palco e neste cenário maravilhoso, porque é que as mulheres vão juntas à AWC? <risos> eu Não costumo fazer isso, mas eu julgo que seja. Para segurar na bolsa, para segurar no cabelo quando <risos> querem vomitar. Okay. Uh, tocar impressões. Tocar impressões. É só esse. E não sou a pessoa mais indiciada para isso. Então vou sempre caso. sozinha. Olha o morrito. Ah, oh, opa, opa. Mas... Muito bem. Mas pode ser por isso. Para mim, quando acontece é sempre para segurar no cabelo enquanto eu vomito. Hum? <risos> ok. <risos> Portanto, temos aqui uma resposta, uma resposta de, uma, de, uma, de uma pessoa que... Party, party hard, não é? Hard. hard Partier. Uh, qual é a tua versão? E também, tal como a Cláudia, não costumo partilhar esses momentos, a não ser em questões da SOS ou trocas de informações confidenciais. Ok, muito bem, também é, <risos> também é importante. Sei que vocês vão mentir. Vamos saber aqui a verdade em primeira <risos> mão no Relampada. A Joana Pinto <risos> não tem filtros. Portanto, vamos saber <risos> de uma vez por todas, homens, porque é que as mulheres vão juntas à WC. É assim, dá -se sempre jeito para ver se não tem aquele papel higiênico colado no sapato. Ok. A, a saia prático. dentro das cuecas, aquela coisa que aquela acontece questão, todos que... os dias a toda a gente. <risos> <risos> Há Como uma é? panóplia de coisas que eu poderia dizer, mas é melhor ficar por aqui. Ok, portanto é, é, é só isso que vocês podem revelar é ajuda. A, a, à comunidade. É entre a É entre, é entre, é entre a moral. É nós chamamos assim... Woman Empowerment. Yeah. Tipo... No eu caso acredito de... que no caso dos homens isso não resultaria muito bem. Uh, geralmente quando dois homens vão juntos à casa de banho é que a coisa está meio preta. Mas preta mesmo. Ou portanto branca. Ou... Ou bre... branca. branca? Branca. branca. E quero... Olha, já agora branca. eu quero saber a tua, o teu, o teu, uh, a tua versão. Porquê é que vocês vão à da AWC? Olha, eu... também posso... É verdade, é que também não ia muitas vezes com as amigas à casa de baixo. Mas, mas vou dizer, a é verdade, das vezes que fui, foi para falar de gajos, <risos> ou para ver se as minhas mamas estavam diretas dentro do sutiã tipo, já estava no estado bêbado demais okay. para conseguir tomar conta Controlar. das meninas. Tipo, puxaste a saia para okay. baixo, deixa ver ver, está tudo bem aqui atrás, está linda, maravilhosa, é, emprestas-me o teu batom, era mais para essas coisas. Okay. Tipo, Estou livre demais para conseguir fazer Ou Só para dizer, Viste assim. aquela que chegou com aquela roupa? Segura-me oh, as não. mãos! <risos> Segura-me as <risos> mãos! Olha isso! O quê? dentro da WCR? Ok, muito bem. Não. Muito bem. Eu, oh, acho que, eu acho que dava, uh, dava um bom uh, talk show uh, filmar dentro da casa de banho das, das mulheres. Uh, que o que é que, é que sim, elas falam não. à frente, oh, de, não, à frente não, não, não, do não, espelho? dava reality show. Um reality show, por exemplo. Acho que o Big Brother já faz isso, não é? Yeah. Pá, a TV pode. Pá, não, nós tivemos pode a ver. ideia, nós vendemos lá, portanto não há problema com esse. <risos> uh, isto é mais uma afirmação, não é bem uma pergunta, apesar de que após esta afirmação vem uma pergunta. Uh, isto é mesmo biológico e factual. Vocês mulheres uh, conseguem identificar mais cores do que nós homens. O vosso espectro visual, a nível de cores, é muito mais rico do que o nosso. pá para mim, ou é verde ou é azul. Não há aqui um intermédio qualquer. Um turquesa, talvez, porque a cultura assim o disse. Uh, mas verdes, limas e azuis, não sei quê, para mim não funciona. E cá vem a pergunta. Tenho uma imagem que, por acaso, é um clássico da internet, mas que não sei se, entretanto, vocês já ouviram ou não. Este sapato é de que cor? Quais são as cores deste sapato? Entretanto, em pós-produção vou colocar a imagem... Ah, pô, para... rosa. Eu vejo branco e rosa velho. Também branco é rosa. e rosa velho. Sim. Tu também Sim. branco e rosa velho. Um branco esquisito, mas é branco. E tu? Essa imagem também já tem desgaste. Eu diria que isso é um branco e um rosa bebê. É impressionante. Estamos em É impressionante porque eu vou dar o meu parceiro. Eu vejo cinzento <risos> e azul. Agora. O que é que tu vejo, Duarte? Coitado. <risos> okay, verde. Ok, verde, azul e cinzento. Cinzito. E tu? Verde, azul. <risos> Mas aqui eu vejo beijo. Mas assim, é engraçado, as mulheres têm um... Vocês veem esta, esta cor diferente de nós homens. Mas isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher. Tem, tem a ver, com, a ver com, o cérebro, com o teu cérebro, se for mais feminino ou mais masculino. Então estamos, estamos mês, bem, somos masculinos a 100%! Mas é Mais <risos> uma vez entra aquela coisa, um coisa que eu disse há bocado que é mentira! Vocês dizem que só vem esta e aquela cor que é para mostrar a masculinidade! Não, não, não, é sério! Não, <risos> é tem sério! Um eu um lado feminino reprimido em vocês! E não tenho Já, filtros é de relampada e eu posso dizer que eu vejo azul aqui! Azul, babói! Não era cinzento? É cinzento, a sapatilha toda cinzenta e os detalhes azul! Azubabé. É o Eu gosto babé. de dar nomes aos cursos. Eu cheio. digo babé é. porque a cultura sim, o quis também. Claro. Mas pronto. Muito bem. Uh, talvez comece aqui por ti, Cláudia. Ai, me a me pessoa deixe. mais nervosa Ai, e mais deixe. desesperada daqui desta, deste episódio, desta contada. Dá um bling, e para -me. -me, e para Cláudia. Fernandes. <risos> also known as Merciera. E eu queria yes. que tu me explicasses porquê Merciera. Porquê Merciera? Uh, por causa da mercearia do Dona Mácia, que foi onde eu... Acho que me fiz pessoa, uh, onde eu me fiz mais como pessoa, porque eu antes gostava muito de estar na retaguarda. Introvertida, portanto. Introvertida, sim. E na mercearia, tipo, eu lembro-me de ter, quando nós abrimos a mercearia, eu lembro-me de ter um, um sonho, um pesadelo recorrente, que era tirar mal café. E tipo, eu chegava lá, abria tirava café e ficava, pronto, arruinada o resto da minha vida para tirar o café. Portanto, a minha cena começa por saber tirar um bom café e depois ter essa atitude de yeah, meu café é bom e vou vender um café. E okay. pronto, a merceeira nasce daí, nasce hum, com uma atitude, o meu café é bom, a minha poncha é ótima, provo sempre. <risos> Muito bem, claro. <risos> Tenho que provar para saber se está bom. E pronto, fui de uma atitude que foi saindo e as pessoas começavam a me chamar de e, e eu acho que encaixa-me na perfeição porque sou realmente uma moceira, <risos> uma mulher, da é uma mulher daquela. Uma mulher de, de Sabe tirar um bom café. Não é um bom café que é uma semelha, não. Não sei, mas.. mas <risos> Dirias saber. que moceira é um alter ego ou um super ego? Ah, eu diria que ela já nem é um alter ego, já é ela, já sou ela. Já empoderou-se já, já uh, no início era para combater essa minha timidez. Okay. Uh, mas depois já passou, apoderou-se completamente de mim. Já não sou nada tímida. Em... És mais extrovertida. extrovertida? Ou dirias que serias uma ambivertida? I, ambi, ambivertida. Ambivertida, <risos> ambi portanto, há pessoas que escrevem que as duas mãos são ambidestres, não é? Não, eu era, era, ambi... era divertida com as pessoas que conhecia muito bem. Claro. E com as pessoas que começava a conhecer, eu ficava sempre. Uh... Ah, pá, ficava na, re... na reta agora. Yeah. Uh, depois, agora, pô, adoro conhecer pessoas. Adoro. Consigo identificar-me com isso. Dar-me a conhecer também. Consigo identificar-me com mas... isso. Dirias que és uma pessoa cebola? Agora já não, mas antes. Não, eu não faço ninguém Tem chorar. várias camadas. Não, tem várias eu camadas. Não, não, já me disseram que eu sou uma pessoa cebola e não sei como, como é que reagiria a isso. Epá, Sim, é um que... elogio, isso não é? Acho que é um elogio. Não... Pode ser. Não. Uh, eu acho que não. Eu eu acho papo, que... Hipopótamo. não isso é uma safe word safety gente. Word. safety <risos> word ipapota <risos> não estou a sentir. não eu eu, eu acho que não sou a cebola não sou eu tenho eu tenho um, what you see is what you get é Sou quite. muito muito muito aí. não tem muito mistério aqui isso é muito bom. Portanto, sem oh, filtros. Mal. Não, yeah. pá, é o eu acho que, é. que vai depender da, da leitura de cada um. É Mas que é. por falar entre ser introvertido, mais introvertida, mais extrovertida, tu, Vanessa, uh, nas tuas redes sociais, tu dizes que és uma pessoa introvertida até não seres. Exato. Uh, Diz-me uma coisa: isso está ligado pelo facto de tu teres dois gatos, estou certo? A Louis e Opa, a Pepsi. Eu trabalho de casa. Claro sim. É. Eu é. adoro a internet e tenho as minhas maneiras de conseguir estas informações é. todas. É, não é? Dirias que isso está introgado. <risos> ah. Não sei, não eu tive sempre esta ideia, este gatos. estereotipo que uma pessoa que tem gatos exclusivamente é mais introvertida do que uma pessoa que tem cães exclusivamente, que é mais extrovertida nesse caso. Tu achas que isso está introgado e sei que tu, Cláudia, tens, uh, tens roupa, gatos e, e cães, portanto. É por isso que digo que tens ainda aqui o tuque introvertida, talvez. E ali o caso da Joana é algo diferente, porque tu, tu, tu tens plantas. Mas é. já vamos aí, já vamos aí. Eu comecei por ter cães uh, em criança. Eu adoro animais, ponto final. Cães, gatos, girafas, tartarugas, gafanhotos. Os <risos> isso seria isso seria Eu adoro os todos Mas eu cresci com cães, e aliás, e no início até tinha mãe de gatos, porque quando era pequena, claro, fui agarrar-me a um gato como agarrava-me um cão, e ele arranha-me toda. Mas tenho que dizer, uh, depois teve uma primeira primeiro gato, eles são... têm uma postura totalmente diferente. Uh, não sei se isso define, mas eu percebo que sim, há as pessoas tipo cão e há as pessoas tipo gato. Mas tal como a Cláudia, se calhar são os dois. Uh, tenho um gato e um cão. Ah, também tens um cão? Não, dentro de mim. Ah, dentro de. Ok. Tem o um nome? A versão cão uh, da Vanessa. A versão cão da Vanessa, quando a Vanessa já conhece as pessoas. Eu acho que é um pouco como tu. Eu Acho que é. isso, eu sou introvertida até ser extrovertida. Ok. Uh, mas bom. também adoro conhecer pessoas, mas no início. Pronto, sou como o gato. Só tô... bolo. Sim. Sim. Sim. Só spoiler. Pickle, pickle, em pickle. Por favor. Em, em pickle. Sim. Okay. E tu, e tu, uh, portanto, temos aqui o. Uma dog cat person, uma cat person e uma crazy plant lady. <risos> tens, tens este hashtag <risos> mesmo nas tuas redes sociais, uma crazy plant lady. Uh, o que é que é uma crazy plant lady? Define-te, Joana Pinto. Eu acho que basicamente é uma pessoa que começa com uma plantinha e de repente não consegue não salvar uma planta na rua. Basicamente que também acho que as minhas as minhas amigas uh, se identificam também com isso mas com os animais uhum. e no meu caso é com as plantas se eu ver uma planta a ser maltratada se calhar vou lá à meia-noite para a escola <risos> para Pode <risos> acolher <risos> Pode <risos> porque à meia-noite é uma hora fixe isso é muito fatal isso é legal acho que não concordo com que plantas as plantas também precisam de direitos <risos> <filho. risos> <risos> <risos> <risos> <risos> não é? tal como os animais agora estão a ter há os direitos das plantas Sim, sim. Em um estado de abandono. Estado de abandono. Sim, extremo. extremo. Tipo acorrentadas debaixo do sol, sem comida. nem. Né? os jardins daqui do Funchal uh, têm mais práticas uh, no cuidado das, das suas plantas? Eu acho que começava logo pelos jardins do Funchal, ponto. Claro. Tipo, isso é um conceito que quase que não existe. É uma planificação dos jardins extremamente uh, além do que eu percebo de, de botânica porque nós não temos um clima propriamente fácil de, de fazer jardins e às vezes acho que fazem os jardins a pensar no, no senhor que vai lá de vez em quando regar que nunca ninguém vê se calhar vai à meia-noite <risos> <risos> ou à uma <risos> da manhã de, <risos> de vez <risos> em quando por ah, essa ah, casa. Só, <risos> só para provocar só para provocar uh, algum caso mais triste aqui no Funchal se quiseres dizer atenção e tu tem, aqui é-te pôr no... Tem, tem alguns casos, tens a, um ao pé do Jardim do Torreão, que estão ali na, na saída da Cota 40, umas plantas lindíssimas num relevado, relevado, e que ali só passam carros, portanto não vai ali jardineiro nenhum. E as plantas realmente são fortes, não já estavam mas estão ali um bocado ignoradas e ali se calhar nem faz sentido ter plantas tão bonitas porque não tem manutenção. Claro. Portanto, mais vale escolher plantas, não digo menos bonitas porque eu acho que isso não existe, mas plantas de baixa manutenção e não... Que, quais seriam essas plantas? Seriam as suculentas, por exemplo, como tu começaste antes de ser trópicos, era as Acho que era Suculentus. Suculentu ah, suculentus. Ok. Eu leio completamente sim, diferente. A piada era <risos> esse. Era, era suculentus. Suculentus. Okay. Mas, sim, eu comecei, para já eu comecei com aromáticas, que foi aí Muito que bom. causou o pânico. Lá em casa, de todas as semanas tinha uma praga nova na varanda. E a Joana irritou-se e ditou tudo no lixo. E a única que se que salvou foi uma espada de São Jorge, ou língua de sogra, que estava no meu quarto e que não, não apanhava nada, eu esqueci-me dela e ela continuava viva, e aí eu comecei a dizer, se calhar isto é uma boa cena para mim, porque... Olha! E aí começou a, a paixão pelas colentas, e realmente as colentas exigem menos cuidados. E, são carnudas e tem muita água que também poderá ser uma dica para combate aos incêndios e coisas assim. Okay. Fazer, okay. fazer barreiras de catos e suculentas acho que é, é uma boa ideia, mas não sei, é só uma dica. E, e que se vê em muitos Fica lugares, a nomeadamente está à volta do, da pista do aeroporto, uh, catos em quase todas as zonas de praia, de, de encosta, já tem muitos de catos que estão a precisar de ser cuidados porque estamos cheios de pragas. Uhum. E tem a ver com o aquecimento global, com essas coisas todas, mas eu não vou aborrecer ninguém com esse, com esse tema. E, e sim, acho que ir por aí nas zonas em que é difícil fazer uma manutenção é uma boa... Mas acho que uma também faz falta, se calhar, a é pensar em fazer mais jardins ou mais zonas de estar pela cidade, porque penso que as pessoas não vão à cidade, porque a cidade não tem uma sombrinha ou tem muito pouca sombrinha e, e zonas... De, de lazer basicamente. Muito bem, muito bem, portanto tens uma missão, uh, não sei se ainda a tens, uh, estás numa fase inicial mas a tua missão é de facto que, com que as plantas tem, estejam uh, uh, num sítio mais seguro e que sejam mais bem tratadas pelo fungel. Ainda por saber, porque temos uma cidade maravilhosa que houve uma evolução muito grande desde os é últimos exatamente. anos e eu acho que tem, realmente tem que melhorar nesse aspecto. E por falar em cidade maravilhosa, temos cafés maravilhosos também, e falando aqui novamente com a merceira, tu como disseste bem, começaste com a merceira, m mercearia Dona Mécia, que durou 5 anos ou, ou durou mais, mais tempo? Ah, sim, já não pertence aqui à, à nossa estrutura, já não... mas eu estive lá 5 anos. Hein? Ah... E ela continua igual e eu fico tão contente. Ah, muito hum, bem. Está é, feliz. É, é quase como o ver filho. um filho a crescer Exato, e já é está encaminhado. É, o não não, não não, casou? Foi entregue? Foi não, mas é que está bem mas entregue. Está, está, bem. está, está bem, bem entregue. Bem <risos> tá. Parabéns a quem está a gerir aquilo. Um, fico muito feliz. Além de que foi o meu pai que fez a, a mobiliário um tudo. Tudo que está lá de Madeira foi o paizinho que fez. Inclusive no, no atual museu café também. Também, hum. também. Muita coisa. O meu pai é super prendado. Daí ter feito esta folha é também é <risos> maravilhosa. Um... Modéstia à parte, não é? Não, temos que ser modestos quando falamos a verdade. <risos> <risos> Por que não? Merceira, a merceira, é isto um... Então, estive lá 5 anos na mercearia, e depois uh, tivemos a oficina também. Uhum. Com um conceito ligeiramente diferente. Super diferente. Queres é. falar-me é. do conceito? Porquê é. a mudança? E o que é que estes dois conceitos depois vieram-se a, a juntar no, no atual Museu Café? Museu Café Sim, e Petisco, atenção. Exato. Sim, o Museu Café acaba por ser a junção dos dois, realmente, hum. bem, bem apontado. Uh, então, a Merceria é o um, é um mais natural português, uh, madeirense possível. E o a oficina acabou por ser o oposto, uma, a, a inspiração era mais de criar um espaço uh, que tu pudesses estar lá a trabalhar, consumir uh, cervejas do mundo. Uh, tínhamos lá um museu, também do meu pai, <risos> de, <risos> de carpintaria, com, com discos e um honesty bar, uh, que tu podias mudar o disco e estar lá a trabalhar. Tínhamos uma mesa de trabalho gigante, com fichas por baixo. O espaço estava muito muito muito, muito bonito. Uh, e era um espaço, sim, mais contemporâneo, mais, mais atual. Ok. Sim. Uh, inspiração nórdica, um bocadinho. Uau, wow, ok. Sim. ok um bocadinho por aí. E pronto, depois veíamos a café e foi a junção dos dois. A junção dos dois. Yeah, foi aí. E um... o Canadá? É? E o Canadá? E o Canadá? <risos> e <risos> para a volta. <risos> ok, houve a inspiração do Canadá, tu fizeste uma viagem, ou várias, sim. não, sim. não recordo. Sim, o ano passado foi ao Canadá, para quem não sabe. <risos> Ela foi ao Canadá antes do Covid, atenção. Isto é uma inside joke, mas, é, uh, mas sim, é verdade. Uh, e, e quando regressei me dei o um menu todo do, do Musa Café, quando regressámos. A minha inspiração foi. As viagens todas servem de inspiração. Acho uhum. que de uma maneira ou de outra, para mim e para o Fábio é sempre uh, ou comida, ou bebida ou bares, ou.. É mais... Música e... Dirias que és o tipo de turista que vai mais a restaurantes e bares e coisas assim do género? Experiencias mais isso do que propriamente. Por exemplo, posso falar do meu caso, e sou o turista mais cultural, em que vou a todos os museus possíveis, todas as galerias de artes possíveis. Isso é que tu não. já Ex uh, Gostas talvez de apreciar um monumento mais turístico do que outros, de uma... mas gostas mais de, de ir a bares? Eu gosto é, era do era monumento de pessoa. Ok. Uh, adoro muito muito pessoa dos <risos> sítios diferentes que nós visitamos. Mas eu e a Fábio temos um costume, uh, quando viajamos é por causa de música. Ou para ver okay. um, ou, ou um festival, ou uma banda. Uh, o ano passado foi para visitar a minha família. Uh, e um, Foi uma oportunidade maravilhosa porque já tinha ido lá em Miúda e, e vi aquilo que me deram para ver. Uhum. E agora tive a oportunidade de ver com outros olhos e querer visitar coisas diferentes. Uh, mas sim, é pela comida sempre. Ok. Uh, food! <risos> uh, mas sim, e, e depois no, em Toronto há uma, há uma, há uma cultura, um, é multicultural, portanto tu consegues comer grego aqui, depois comer uh, indiano, depois comer uh, um, uns tacos maravilhosos, a lot, e, e isso faz toda a diferença para mim, claro que sim. Mas já é quanto tempo? tiveste só na zona de Toronto? Nós estivemos em Toronto. Toronto. Tá. <risos> <risos> Também fomos a Montreal, que okay. é a parte francesa. Fica em Quebec. Acho que é muito bonito. É lindo. E é, é completamente diferente a nível cultural uh, de Toronto. Uhum. As pessoas têm chamam... Tens mais aquele feeling europeu, completamente. Ok, ok. Interessante. E em Toronto, aquilo é tipo super polite. Tem... Mas um polite bonito, fixe. É uma versão fixe dos Estados Unidos costumo dizer isso. Não. <risos> é que nem se compara. Não tem comparação polite. aos Estados Unidos. É, Eles é não testam é. sequer... Mas a são, mas a são, são muito influenciados. Visitar. É normal. São países vizinhos. Sim, são, países, são, são, são países novos. não é? Relativamente Sim, novos. Sim. Claro. Ao lado um, de Portugal são hoje, é. muito babéis. Sim, são bebezinhos. Mas pronto, Montreal, por exemplo, tem, tem influência, influência europeia. Mesmo na arquitetura, é, é muito europeu. Eu senti-me em casa. Ah, ok. Sim. Interessante. põe gente na rua e fumar. Lá é legal. Veja. conveste quanto tempo? Nós tivemos quatro semanas. 4 semanas, suba eu pouco. De loucura. Suba pouco, não entendo. Pô, ficava lá um ano, se fosse possível, mas uh, não soube a pouco. Fizemos Agora muita com coisa. a corona, infelizmente, vai ser mais difícil. Fogo, ainda bem, porque eu fui lá, de propósito <risos> para andar nas montanhas rodovias, e este ano, se eu fosse, não podia andar, que não abria ainda. Também. Exato. Uhum. Muito bem. E por falar em viagens, tu, uh, pelo que veio no teu Instagram, tu fizeste uma grande viagem o ano passado à Tailândia. Sim. Tiveste lá quanto tempo, em primeira Também, Para aí, umas 4 semanas. Ok. Um choque cultural, dirias? Não. <risos> um choque cultural. Se calhar tive um choque cultural um, quando cheguei uh, a Bangkok. Uh, aí sim, foi mesmo BANG, aquela cidade Uau. imensa. Um, é mais industrial também, mais sim, comercial. Sim. Mas os tailandeses são amorosos, são mesmo um povo muito, muito simpático e são, tu sentes mesmo completamente tranquila tive a experiência dos tuk tuks pois estava no início assim que me dá-se de receio. Exatamente, é mas depois não quis outra coisa, assim como música tolhendesa lá, beding beding, tipo é o um máximo. <risos> Sim, <risos> uh, E depois, mas a viagem foi mais orientada depois por ilhas, uh, por okay. lugares uh, não turísticos, um, com experiências aquáticas, de mergulho em apneia, acampar em em ilhas quase que desertas. Uau, isso mais... uma mega experiência. É, é, é. Dirias que essa viagem também serviu de inspiração porque a Boa Chic é muito inspirada na cultura oriental, dirias? A Boa Chic <risos> surge antes. A Boa sim, Chic sim, sim. já hum, existe desde 2014 e hum, eu sempre tive essa paixão por uh, culturas diferentes, por maneiras de estar diferentes, visões do mundo diferentes tive a oportunidade e tive essa sorte de viajar muito com os meus pais enquanto miúda e ganhamos esse esse peixinho. E, e a Boa Chica é um pouco alberga isso. É, para já também valorizar o que é que é feito à mão. Pelas pessoas. Acho que isso está-se a perder... Artesanal. Artesanal. <risos> um, e pelas culturas. Os nossos uh, os nossos e os outros. Uh, tudo o que é manualidade, sabedorias antigas, ancestrais. Um, eu acho que isso é tudo muito rico e está-se a perder neste fast food market. Claro. Um, e a Bauschik tem muito a ver com isso. Então, se, sim, a Tailândia eu fui satisfazer, digamos, esse, uh, essa paixão que eu tenho por conhecer mais uma mais uma cultura diferente. Foi a primeira vez que viajaste, viajaste para, para o continente asiático ou já foste foi. antes? Foi a primeira vez. Foi. E isso já estava a ser adiado há muito tempo. Uau. E tive uma história curiosa. Já estava a de, para há uns 4 anos e estava assim em modo zapping, às 3 da manhã, ah, tá muito e vi. <risos> <risos> dá-lhe música, dá-lhe música. Dá-lhe música. Uh, <risos> montsap, vocês são mulheres, vocês de vi. Podes fazer um refilho, desculpa. É? <risos> time. E vi um, um programa de uma rapariga que é a Violeta Lapa, que é Oceans and Flow, que é todo um projeto à volta de, de, do, do mar e do oceano e de práticas aquáticas também. E, e ele disse que fazia viagens um, por rotas não turísticas e tudo mais. Uhum. e tinha ido à Grécia e que ia à Tailândia. E disse, foi decidido. Acho que três da manhã, zapping, TV. Uau, wow, <risos> é sério. Na TV, Na Não TV, TV não. Outro. A TV serve para alguma coisa, desculpa. É TV, desculpa. Desculpa, desculpa. Não é a TV, a TV <risos> não é TV TV. TV 24, acho que é. Exato, sim. Sou... O desculpa. melhor dizer. canal da TV. Sim. Desculpa. Uh, <risos> e pronto, eu fui decidido. Eu contactei e, e por acaso foi um grupo giro. Por acaso tinha lá uma canadense, sofreram para 9 pessoas de vários países, então foi uma experiência muito Experimentaste joia. drogas? Não. Boa pergunta, muito pertinente. Sim. Não. Claro. Lá, não, porque lá, lá é extremamente ilegal. É extremamente ilegal, sim, legal? Uh, tem, mas, tem, mas tem a, mas tem sim, a pena, é a de, morte. Tem a pena de morte. O problema é esse. Nunca viste o filme Canicole é nem em Bangkok. E na China também é pena de morte. Vai, mas pode-se fazer com um mas risco. Com risco alto. É proibido, um é proibido alto, mas fazer fazer. Alguém já disse isto yeah. Um uh, barco, longe... Uma e, canola... Uma Isso é mais Bali. Ah, okay. Não, nós fomos ah, uma coisa assim mais zen. Fiquei high em oxigênio. Ah, não não high é em oxigênio. Isso é o melhor tipo de high. Pois é. Quando tu consegues ficar high com apenas o oxigênio. Olha, isso também tem a ver com o conceito da borrachique, também tem essa, esse, okay. essa, essa secção que tem tudo com, a ver com yoga, com meditação, uh, tem os incensos que são também artesanais, taças tibetanas, tipo cristais. Portanto, a é assim, o conceito é what I love and share, então não faz muito sentido, mas está tudo lá. <risos> Dirias que és uma pessoa espiritual, portanto. Eu acho que aqui vocês as três são pessoas espirituais, não é? Sim. Espirituosa. Sim. Espirituosa. Também. Espiritualmente espirituosa. Espiritualmente espirituosa. Espiritual. Espiritual. Espiritual. Espiritualmente espirituosa. <risos> Adorei isto agora. Acho que era <risos> tu tens uma conexão, Joana, espiritual com as plantas. Não é só biológica também. Acredito que existe aqui uma conexão metafísica com elas. As plantas... Começou por, por pequenas coisas. Eu não quero já passar a uma resposta que poderá vir a seguir, mas... Eu tenho muitas pessoas que compram-me uma planta, por exemplo, ou várias, e mandam-me fotografias das de plantas depois, normalmente quando há um problema. E então quando alguém está comigo e diz, olha, a tua planta está linda, eu então porquê é que não me mandas fotografias? <risos> a malta, a a malta ela só, ela só ela me sabe? manda quando eu ela já estou... está a morrer, e eu tipo, pá, não há ninguém que manda uma fotografia dela, ela, oh, ela está tão feliz, e assim, são é tipo mandar um beijinho. os meus filhos, um bocado. Então, então é, é mais ou menos como uma mercearia para, para a Cláudia, tipo, quando eu vejo que uma planta está feliz noutra casa, fico, ah, oh, minha filha. Certamente estas plantas que temos aqui também ficaram felizes, eu acho que na última temporada correu bem, uh -huh. dirias. Diria que sim, elas mostraram-se A <risos> de... entrega elas, elas está ali, assim, <risos> muito felizes de estar em casa, portanto, no regresso. O que me diz que <risos> foi bom, que é como quando nós vamos de férias e quando chegamos a casa ficamos boedo, contentes. Ok, Não? sim, sim. sim. sim. Na então, Madeira isso funciona de muito bem assim. Mas quando chegas a casa, quando. Ah, Jesus. Ah, agora... place like home. Exatamente. E eu senti isso nas minhas plantinhas. Portanto, estas meninas agora vão saber isso aqui eu também. Por isso é Muito que há bem. uma rotatividade. Certamente elas adicionam aqui uma outra vida e uma outra energia. E uma energia positiva. Uh, vamos mudar isto um pouco. Uh, vamos ao, ao, ao quadro. Explica-me isto. Medo! Explica-me isto. Explica-me isto. Andei a vasculhar as tuas redes sociais vi este retrato Explica-me isto O que é que é o Explica-me Isto? O Explica-me Isto é quando eu vou buscar uma ou duas fotografias, caso se foram duas fotografias de, de vocês as três às vossas redes sociais, mais particularmente o Instagram e tanto eu como a audiência vão querer explicações sobre estas fotografias. Que é Olha para é o, o sol! Um... Obrigada. obrigada! Obrigada! <risos> Ora bem, Isto vamos não começar Já Vamos começar talvez ao contrário, vamos começar a ver com a Joana, em vez de começar assim, desta vez assim. Joana, eu tenho duas fotografias, ok? E eu vou querer explicação das mesmas. Entretanto, em pós-produção vou colocar e o que é que tu me expliques esta fotografia? <risos> oh não! Eu nem queria falar da Fátima. Isto é aqui muito, não sei, este, este cabelo é assim um bocado goth. E não, isso talvez... era na altura em que toda a gente ia cortar o cabelo ao Factor, okay. em Lisboa, e toda a gente ia ao Lux, e, e toda a gente tinha aquelas fotografias tipo isso, que, que, pronto, preto e que... branco também para dar aquele arte. edgy. Caso, eu e uma amiga minha, portanto, a agora e a Gorete, uhum. e, e quando chegávamos a um ponto eu nem sequer como é que se tirava foto porque nessa altura devia ser máquina fotográfica. sim E isto é uma selfie, vi é atenção. Eu ia, eu ia. Mas eu nem sequer sabia disso. É isto é uma selfie, selfie. isto é pré-selfie, acho que é. Isto é pré-selfie. Tu é pré não lembras da foto. Estavas muito não, à frente do Não, eu, então. eu lembro-me da, da foto. Não lembro-me como é lembro que tiraram a foto. Porque eu acho que ficámos muito bem nessa foto. Tem um flash aqui envolvido, <risos> portanto talvez fie uma câmera. E fui também numa altura em que estavam a sair as Lomo, que eu lembro-me que comprei okay, uma Lomo yeah. que funcionava muito mal. Não, não. Tinha quatro flashes e os flashes não disparavam ao mesmo tempo que cada disparo. Ok. E mais ou menos nessa altura. Não sei se cortei a única foto da Lomo que funcionou. O okay. um flash com o disparo. Pois, <risos> exato. O que é ter sido? Mas sim, mas foi no Lux. Tem um emplastro atrás, como qualquer bela foto de discoteca. Claro. Olha, e no remake deste, desta foto, agora comei as bolas de berlê. Não, lembro, não, não é o caracoz. Caracoz, remake da Flor. Acho que a Jorginha ia gostar, realmente. Está é. gravando, certo? Desculpa, estou aqui boa, <risos> boa. <boy, boy>, <risos> <boy, risos> <boy. risos> ok, explicação válida. Temos aqui outra foto Dois tua. Pontos. que é de uma Dois atividade que tu fazes. Não sei se ainda fazes. Ah, boa. Mas é escalagem. Fiz uma grande foto já agora. minha vida. Normalmente escalava tipo. A minha cama. Queres falar mais sobre isso? Depois de ir ao Lux, luxo, <risos> né? depois de ir ao Lux escalavas Sim, para principalmente a Principalmente, Depois de ir ao Lux eu escalava a escada, mas no sentido inverso. E... No sentido inverso. Ok. <risos> Era um rapido de escola. Não, é por acaso no Lux tinha essa cena de prima. a malta primeiras. normalmente bebia e punha se a dançar. Uh -huh. A Joana bebia e punha se a fazer pistas. Eu andava pelo luxo, subia, descia, portanto, se calhar era um okay. bocado... ok, o teu mecanismo de tentar. Eu fui experimentar voltar. Um, um desporto que parecesse com, com isso, mas não, mas isso foi só mesmo duas vezes. Isso foi para a foto? Que nós... Não, não, eu fiz e rodei pragas porque isso é muito difícil. É chegaste difícil, ao, chegaste ao topo. fiz também, muita gente. Cheguei ao topo. É da gosto. primeira, as outras, esquece. Não conseguiste? Não. O problema não. é de eu eu O meu rabo era maior que o dos outros todos, e o que a culpa era do meu rabo e sei lá. Claro, Mas... a gravidade não estava E estraga as unhas, é, é tudo. Um... Mas eu gostei muito da experiência. Muito Vês? bem. Retiradas criativas. Sim, sim. Portanto, nunca mais fizeste desde entrar. É discutível. Sim, podes fazer outra vez para a cama, outra vez. Ou... Muito bem. Gostei da, da, da explicação. E os, os seguidores também, certeza. Vamos agora para a Vanessa. Muito. Vanessa, explique-me isto. Ah, isso devia ter para uns 18... não. Sim, uns. Não, já tinha uns 18, 19 anos. Tinha acabado de chegar a Londres e fui para lá aos 18 anos. Estive lá há sete anos e estava com o meu primeiro amor, uma Canon. Muito bem! A disparar pelo Muito mundo. Bom. Sim. Muito fixe. Ainda tens esta câmera ou nem por isso. Ainda tenho, mas Uau. é analógica. E ela está ali, o meu babé, porque eu, tenho... eu estava -te a dizer isso há dias. É a primeira, e... nunca esqueço, não é? Um, que eu sou da arte e design, em é a minha fotografia, mas quando veio esta era digital eu fiquei um pouco moda <risos> Ainda não me consegui. Uma purista, portanto. Na um altura? Um mais Sim. na altura. Agora já tens mais... Sim, mas eu sou um pouco... Sou... Gosto do processo. Eu gosto do processo. Um, e gosto às vezes de ser surpreendida pelo resultado final, do que, gosto dos dois, gosto de ter uma coisa em mente e ser surpreendida, okay. gosto do filme, gosto quando o filme queima e não é de propósito, gosto de, de quantas estás no quarto escuro, gosto dos químicos todos, isso é que é tóxico, mas é tudo uma envolvência, Portanto, é, tu é f... tudo um nascimento. Tu então, fazes a tua própria revelação? Fazia. Fazias. Fazia. Agora é mais complicado. E por acaso foi... Mais complicado só, ou seja, tiravas a cores ou a preto e Branco? Uh, mais a cores, mas também fazia a preto e branco. A uh, cor uh, é mais complicado de revelar do que preto e branco. Sim, sim, sim, sim, é. Uh, Parte escura, é preto e branco. Parte escura, é preto e branco. Mas, por exemplo, eu também usava muito um, a LOMO, mas eu uhum. entendo muito bem que a LOMO curte imenso. Sim, mas fiz má publicidade, mas, mas fazia... eram as primeiras câmaras claro, da LOMO. exatamente. Uh, eu fazia, era cross-processing. O que é que acontece? Estive lá 7 anos em Londres. Depois cheguei aqui e senti-me um tasso órfão. E fui, olha, nos armazéns do mercado, que eu hum. finalmente encontrei a minha família aqui, tipo, sabes, tinha saudades de ter pessoas com quem trocar impressões e técnicas, porque acho que isso é tão rico, um, e por acaso foi no armazém do mercado que, é que uma tinha uma comunidade muito fixe, e por exemplo, se eu quiser fazer aqui cross-processing, as pessoas não percebem, já tentei e não fica não fica bom, então, mas cá vou voltar aos poucos, vou tentar morrer a primeira digital, que também é muito bom, Poupa-se muitos um dinheiro. Bem, eu já me rendei porque claro. eu faço vida disto, não é? Sim, Ten sim. Tenho que me render. Poupas -se é... Lógico, mas é claro é que grátis, a magia é disto, eu também gostava de, de, de revelar os meus próprios rolos em casa, eu ainda não consegui fazer, não tenho os equipamentos, mas é uma coisa que eu quero, quero eu fazer no futuro. Mas é? a cor? No scanner, sim. Eu fazia no scanner. E eu gostava de fazer isso, eu gostava de revelar o rolo e que colocar no era scanner. era havia sempre um pelinho, um... e um pozinho. Ah, na... Sim. Mas eu gostava de juntar os dois mundos do distal com, sí, com a questão sí, do sí, scanner sí. e tudo. Porque agora os uh, influismentos, os estúdios de fotografia, antes revelavam porque havia só uma máquina que fazia isso, na madeira inteira. E o cheiro, é. o cheiro, o cheiro E, e agora já não há. A variou e o proprietário já não quer arranjar, então agora não tem é que ir para o Porto ou para Lisboa. pai e gasta se assim mesmo dinheiro, Portanto, mais vale Mas eu acho que até mesmo, e pus eu irrita-me um pedaço, e eu acho, esta é a minha visão, eu não gosto de fazer muita pós-produção numa fotografia. Okay e depois também a textura também do próprio papel, não me deem efeito, tipo, ou assumem, estás a perceber, não sei, isso é assim, muito assim, chata nessas coisas. Por isto Mas eu tenho um toque disso assim, apesar de não ser assim tão extremista, e não estou a dizer que tu és extremista, atenção. Sim, sou flexível. Muito bem, muito boa explicação. Estou a tentar fazer a ponte. Estou a tentar fazer a ponte. Muito boa explicação, tenho aqui outra, que é, talvez, Tu tens um bom gosto visual. Tanto o Instagram da Wishweb, da Boshi, como o teu, tens muito bom gosto visual nas coisas. Também és consultora de imagem e diretora artística, e faz tudo o sentido. Mas esta fotografia é a minha favorita. Explique-me isto. Ai, que linda! Isso foi em Tailândia. Isso foi na Tailândia. Essa não fui eu que tirei. E sim, é... porque és tu que estás ali. Sim, sim, sim uh, sou eu. Esse, por acaso, eu tenho uma composição da outra, que eu sou... Existe um Mowgli dentro de mim. <risos> Se me metem assim no meio da natureza, eu viro Mowgli e começo a treparar-vos, <risos> agarro-me <risos> encordo, é esqueço. Já fui. Tipo, eu não looks... So... Uh, <risos> Mas às vezes não looks tão mowgli, depende. E Mas agora eu... na barreirinha, talvez. <risos> não, sim, então existe todo o um mowgli e também a Little Mermaid, também a pequena sereia também. Eu sim, porque vê eu... a composição que estás a, a falar, que é esta fotografia em cima e a outra uh, no mergulho que tu deixas. Mas é, eu acho que a natureza tem mesmo esse efeito em mim. Fico mesmo high nessa coisa dos highs e fico mesmo high com a natureza. Sinto-me mesmo... Vai, na minha essência. Eu tenho um pouco essa, essa, um, esse contraste. Eu sou atraída pela Babilónia, pela, sim, sim, pela sim. cidade, de tudo que é metrópole, subculturas e tudo mais, mas é na natureza que eu também estou assim, é excelente, por isso, olha. Uma na prega, outra na ferradura. Muito boa técnica de <risos> ficar high com apenas o oxigênio e a natureza. Sim, sim, sim. Merciera! vale a minha Nossa Senhora! Tá pronta. Uh -huh. A chique. primeira é, sem dúvida, talvez um dos, teus, uh, um dos teus retratos mais especiais, pelo menos na minha opinião. Eu acho que devia haver aqui um remake. O retrato da Merciera. Ai, meu Deus! <risos> <risos> é, esse por acaso foi... Ah, uh, yeah. Esse retrato foi o Fábio que na ponta de Soále. Queres -me mesmo uma explicação sobre, esse... Por que não? sobre essa exoculante. foto? Diz-me uma coisa, este, trono, uma este é? trono parece o trono do Pai Natal. E é o trono do Pai, e do é natal. Trono do pai natal. Isso era um pai e três da manhã. E depois okay. muitas garrafas de vinho, como se aproximares, os meus lábios estão boleiros. Não, é é. Maquiagem. era maquiagem. era é maquiagem. Isso. É maquiagem <risos> não, isso foi penteado, isso não foi fotografia. <risos> <risos> Olha, uh, muito <risos> pós-processing. Pós Estou a brincar. Um, eu, depois de, de, de algumas, não foram muitas, algumas garrafas de vinho, havia lá uh, o presépio, o trono, e então eu fui buscar essas laranjas ao presépio, a ovelhinha estava uh, lá assim, é ao presépio. Andamos lá a interagir. O Natal. <risos> mas sem maltratar. Como podem ver, estou a cuidar muito bem depois, das laranjas. Sim, era meia-noite e eu estava com mal, mal, mal, mal, mal tratos portanto tu foste lá. Sim, e já tenho muito. De, de abandono. Exatamente. exatamente. exatamente. Sinto vitamina C, vitamina que, de... que é muito importante, e cuidar dos animais, que é uma coisa que eu gosto. Uh, e pronto, ia e ia sentar-me e eu, o, Fábio, o Fábio disse, senta tia, está bem, mas não vou só-me sentar. Pá, faz uma pose, não é? Eu faz vou uma fazer coisa qualquer assim. qualquer coisa, então fui buscar os Uma pintura disto. Facto, a, a qualquer artista que queira ser portanto, uh, mostrado aqui ou divulgado aqui na Relampada, faça um, uma versão, um desenho, uma Ai, versão óleo disto. Uhum. Óleo, óleo, uh, giro. Certamente Amadoras, isto estaria, uh, estaria sempre cativo. A Nutella da Barreirinha, como a. Acima da <risos> Como a, a, a, a Duquesa da Barreirinha, e ficar a fica Marciana. Duquesa Marciana. Duquesa Marciana. Ok. Já vou dá vai, a Deixa-me ver se. Ok, pode ser. Gostei da. É válida a explicação. É A outra explicação. De facto, eu acho que isto não é. Não és tu, mas uma opção muito parecida contigo. Ai, sua também. Mas és você, mesmo tu. A sua, ou Uau! Esta mas foto esse... está uma coisa, parece... Diz-me uma coisa, és uma viajante do tempo e nós não sabemos. Essa foto realmente foi... Eu, eu fiz pós-produção na foto mesmo para parecer Está isso. muito convincente. Pronto, mas realmente foi. Está um foi tanto. Quando... Apesar de ter aqui uns, uns roxos aqui, um bocado... Mas Roxo? Não, um ro... lá está os homens veem as cores de uma maneira é diferente que é. um ah, é, que é com boi da mas tem aqui uns toques de roxo não sei dizem que de deve ser deve ser por... por causa do vinho de o vinho já passou para aqui tá okay. dizem que o sol só, só é possível nos homens é verdade. É. é verdade. Agora existem os óculos fixos. pode tens te me falar depois melhor sobre isso? Sobre esta foto. Linda. Esta foto está muito ah, boa. Olha, isso foi numa, numa gala do, do Viva Fit. Ah, é foi? É, que era o quê? Sim, uma gala do Viva Fit. Qual Fizz? gala do Viva Fit? Uh, em que desde botou em Maraguet Gatsby. Ou qualquer coisa assim. O um Viva Fit uma tem uma, uma gala. Eu adoro festas <risos> temáticas. Eu, Eu estou desde, é, desde a quarta. Será que isso <risos> foi a quinta? O Viva Fit tem muita coisa. <risos> o Viva Fit é espetacular. Eu adoro festa. E adora, como é que tipo, é? É espetacular. Depois, yeah, depois é o ponto alto é. quase é. da, da Vivita em, em, em, em si. Mas o que é Viva Fit? Não. Publicidade. Ah. Publicidade de Borleik há borleques do Vida Fit. Eu okay. também okay. estou envolvido na equipa. A malta é brutal. O Vida Fit é um ginásio, exclusivo, um ginásio Olden. feminino. Okay. Nas Madalenas. Ah, eu odeio essa coisa. Então, e tu um ginásio feminino. Mas não é com esse intuito, porque toda a equipa é profissional no corpo feminino. Portanto, sabe que há certos exercícios que. Pouco uh, ou fundo, nem. é o é que é que Como tu fazes lá, André? Exato. É é? Eu sou fotógrafo e, e videógrafo. Exato. Deus, já há 4 anos. Yeah. Sim. Claro. Estou envolvido nas, na, na organização Mas também eu acho das. Que ainda das uh... Não, está... Ah, oh, não, já estava. Não sei. Eu, eu não sei. Isto, esta, foto <risos> é, esta foto é muito. Anos uh, é 20. Não é secretiva, misteriosa. Sim. Então, eu não é, sei. Sim. Eu gostei dessa foto mesmo para isso porque... Mas fui numa das galas. Por fui parte. numa das galas e essa foto foi alguém que me tirou e oh eu gostei God. da minha expressão. Ok. Oh. Aí, parecia mesmo... sei lá... Uh, uma gangster. E uh, ia por aí. E foi eu expliquei-me expliquei isto. isto. Com canjo e fiembro. Era, <risos> e <fiembro>. Era <risos> esse? Não, expliquei-me isto. me com canjo Portanto, vamos ali então à Joana. Isto agora é aquela altura do Relampada na qual eu tenho que inventar mais conteúdo. Pá, isso assim, pá, qualquer coisa, vamos aqui à Taça Tiptana com alguns, uh, alguns uh, dos temas. Uh, Joana, quando vais à Serra, é como se fosses em trabalho. Eu digo que quando vou ao cinema, ou quando estou a ver um filme, estou a trabalhar, estou a estudar, não é? Inspiração. Quando vais à Serra estás a trabalhar de da forma, dirias? Não, porque eu acho que quando estou a trabalhar não estou a trabalhar. Oh, wow. Estás a perceber? Uhum. Aquela coisa de uh, encontra aquilo que gostas não é? e é nunca mesmo. mais gostas trabalhar. É, é mais ou menos é. isso. Eu, como desde pequeninha que adorei serra e mar e tudo que era natureza. Acho que foi um processo natural de crescimento meio se assim se pode dizer. Okay. Eu acho que não vou crescer mais, não é não. Quer dizer, é para os lados, sim. Acho. <risos> uh, acho que é um bocado por aí. Cada vez que estou na, na natureza, em contacto com a natureza, sinto que estou comigo. Ficas high. Ficas com high. Ah. Então, ah. Ficas ah. high do oxigênio. de oxigênio. Olá, estás contigo, todos, todos eu todos sei, era com a área que eu não queria chegar, já <risos> tem pessoas que maturem, eu não preciso de maturar, mas eu, quando vou para o mar eu adoro estar comigo mesma, sim. não adoro, estás uh, uh, no teu ar. Whatever. Uh, És yeah, tu, no teu hábito. Eu que maturar. E, e aí é Tens quando, que te aturar? Sim, porque tu quando estás sozinho contigo próprio é quando tu começas a ouvir a tua cabeça, uh, o teu coração, os teus Isso. sentimentos vêm. É tipo, Encontraste a ti próprio. E isso às vezes okay. é bastante problemático. Eu às vezes quando me encontro a mim própria, fogo, é sério, Joana. É uh, sério. Oh, <risos> <a ti risos> agora, tu Estás <a> sozinha. <risos> Ok, visão interessante. Obrigada, defater-te a semana toda. Visão interessante. Vai ser com a Cláudia. Todos sempre ter comigo, Joana. Quando essa Joana aparecer, ela vem a ter cliente. A Joana não é só plantas, não é só suculentas, não é só serra, não é só água, mas também és vocalista, és cantora e também és arquiteta. dizem que sou músico. Música, música, música. música. É só músico, sim. É. No caso de, de pronto teres um curso, uh, dependia, depende do curso, como é óbvio, mas dizes que somos músicos, seja mulher ou homem. Ok. Uh, como é que estas três áreas um exemplo, se juntam no dia-a-dia da Joana? <risos> Ui. Olha, é, dava pano para duas horas ou mais. Faz a versão express. Sim, a, a resposta express. express é, sei lá. Eu desde pequenina que gostava muito de música, de artes, e, uh, e fui àqueles testes psicotécnicos, sabes? Uma cena que é boa... Isso nunca acerta. É a mim deu economia. Eu e... sou horrível com economia. Não, a mim deu-me tão certo que eu apetecia-me tipo, dizer então o que é que eu vim aqui fazer, que foi tipo ela disse ah, tu podes ir para música, para matemáticas ou para línguas. Não, é para música, matemáticas... Línguas ou artes. E eu tipo, já, yeah, mas isso é o que eu já sabia, é o que eu gosto. Basicamente, tu pegaste nas coisas que eu gosto e disseste-me, pode dizer para qualquer uma delas. <risos> <risos> e se calhar isso reflete-se um bocado na minha vida de hoje, que é tipo, eu fui para matemáticas e arte na arquitetura. Uh, eu, durante a arquitetura, ouvi muita música, então resolvi-me ter -me um curso de jazz quando cheguei à Madeira. Uh, eu fiz muito trabalho artesanal, candeeiros, colares, pulseiras, um bocadinho de tudo também a nível artístico. Acho que são as línguas é que eu não exerci propriamente, se bem que também já tive algumas traduções e algumas coisas que fiz mais por mim, e porque também vivi em Barcelona e então adoro, adoro falar outras línguas. E Mal me apanha alguém espanhol e já troco logo para nos falar em espanhol. Dirias que o primeiro passo para apre aprender uma nova língua é aprender os palavrões dessa língua? Ora bem. Eu... É um incentivo. Eu, catalão. Eu comecei. Oh, a... falas catalão? Não, não, não, eu entendo. Entendo. Eu entendo. O catalão, eu comecei por ler o diário. Sim, porque a televisão era complicadíssima. Eu lembro de ver os Simpsons em catalão. Oh, e eu é só me partia à rir eu não percebia nada. Yeah. Eu tive aulas em catalão antes de saber catalão. E então tu acabas por... e também, como nós temos alguma influência do é, de, de latim, alguma nossa língua vem do latim, uh, portanto, é-nos mais fácil aprender o catalão. Mas, mesmo assim, aquilo é uma loucura. É uma loucura. Eu tinha uma professora que fixei isto, que era, quando não souberes a palavra em catalão, dizes em castelhano, porque eles próprios fazem isso. Eles próprios fazem, fazem isso? Fazem. Quando, quando não, não sabem ah, certo, okay. a palavra como é que se diz, ou que não existe, porque às vezes não existe, é mesmo em castelhano, eles metem o castelhano ali no meio. E pronto. Mas adorava chegar a um então, sítio e eles começavam a falar comigo portanto, em catalão, eu. porque eu ainda não tinha falado, e mal eu respondia <risos> em castelhano, eles trocavam para o castelhano. E eu, não, não, eu pego, Não, permanece no dinos, catalão, por favor. E eles não conseguem, é uma cena engraçada. Time. We have time. Uhum. E por falar em Time, é uma música de Pink Floyd, tu tiveste uhum. no concerto Roger Waters. Sim. Isso é uma experiência. Pois foi. E eu não... passava-me se fosse lá. E tive da minha wishlist durante muito tempo e quando estiveram cá, só que não era bem a mesma coisa, mesmo assim Pink Floyd e Roger Waters não é bem a mesma é coisa. é Mas <laughs> deu para fazer o um tic Mas o feeling está lá, não é? O, o feeling está tudo não, bem. O feeling tá lá, tá lá, tá lá. Não, o feeling está lá, está lá, está lá. Não, e foi assim mega realização de sonho que eu sempre, sempre quis. Eu adoro, sempre a minha banda de eleição, a miúda. Pink Floyd. Pink Floyd. Eu oh, sou uh, apaixonado por assim. Pink Floyd. Mesmo. Qual é a tua música favorita de Pink Floyd? É, é, é difícil, todas as águas são maravilhosas. Sim, é? gosto muito Ou o álbum do, do Breed, uh, Breed, Breed okay. in the Air, o Us and Them, acho que okay. são assim as é mais bom. Ok, eu sou mais dogs do álbum Animals. 17 minutos de, de música. Mas, Uma é. viagem por completo. Foi sim, adoro sim, Pink, é. Pink Floyd, adoro Pink Floyd. A banica. Muito fixe, muito fixe. Cláudia. Sim. André? És uma Sailor Moon. Uma navegante da Lua. Sim. Podes dizer que sim. Yeah. Foi um da Lua. Vou castigar! Não vou castigar! Não vou! disse não vou castigar! Tu tens uma tatuagem que é quase uma inspiração às Sailor Moons em geral. Mostra-me para a câmera. Esta tatuagem tem muitas coisas. Foi a Sara Tristão que fez em Poké e foi espetacular, e ela é uma artista fenomenal, e eu ia para lá fazer outra tatuagem, só que vi esta no, no papel e eu, pá isto lembra-me a Sailor mano, mas não lhe tinha dito isto. Podia <risos> ser um pouco ofensivo, talvez. Não, ofensivo, não, não mas lembrou-me logo uh, apá, a tiara da, da, da Sailor uh, mas pronto, tem outros significados por trás, mas, mas isso foi tipo, oh, pô, mas não lhe vou dizer. Agora já sabes, Sara, se estás a ver isto. Foi um bocadinho feio. Foi, foi um bocadinho. Não, mas ela fogo. Adorei fazer esta tatuagem com ela. Se tiverem a oportunidade. Uh... E tu tens uh... outra tatuagem que é do outro lado, que também deu ao certo. Não, não, não, esta é. não mas é muito parecido. Esta é de um artista brasileiro que vive em... no Texas, acho eu. Põe na Branca. Uh... Ele está no, no Instagram, podem citar. Um... E pedi à Filipa Carlos para fazer. Só mulheres me tatuaram até agora. Okay. Um, sim, e isto é um O, o, o Põe na Branca é muito sei lá, Muito Roswell Aquele ali Um okay. Sim, e uh, eu identifico muito com esse Com esse pensamento também De nós estamos sozinhos E pronto, I want to, build, I want Dimensão, to exatamente I want to Yeah. E, e, e ele tem muitíssimo e pronto, fiz a tatuagem foi desenhada que por era. ele e tatuada pela FIPA Carlos também muito boa tatuadora. Portanto, tu tens três tatuagens? Sim, Correta. tenho uma aqui atrás, foi a primeira, sim. Ok. Não vou pedir para te mostrar. Não, foi. vou mostrar. Eu ia -te perguntar, se tu me dissesse que tinhas mais uma tatuagem, eu ia perguntar se só se há uma tatuagem que só o Fábio conhece. Uh, ainda não. Ainda não. Mas ah. é um objetivo. Mas podes, podes sim. Agora já vai sair, Agora vou ter que fazer -a. Só que o Fábio irá saber? Ok. Sei. Muito bem. tu tens tatuagens? Nunca Agora pensaste? Já pensei muito. Mas depois... Um... O que é que impede? Que Qual que é a barreira? A permanência. Ok. És uma pessoa que muda, não digo muda de ideia constantemente, mas não. está em constante evolução de ideias? Não. Uh, sim, sim, estou sempre em constante evolução de ideias, sim, e sim. Não, já tive bastante impulso. Até, aliás, até há dois anos, estive mesmo quase, quase, quase a fazer uma, mas acho o mogli e na verdade <risos> <risos> O mogli não ia gostar, nem a pequena sereia. Não, <risos> não. Uh, eu acho que também gosto desse, desse contra tendência. Não, não faço conscientemente, mas é. Uh, um, Toda a gente tem tatuagens agora, então, só se realmente ver uma vontade imensa que vou fazê-lo. És tipo o Ronaldo, não tem tatuagem. Sim, obrigada pela não comparação. Sabes. Não sei. E não. também não tenho tatuagens, sou tipo Ronaldo. Mas a tatuagem hoje Pode em dia já dizer. não há essa permanência e eventualmente podes tirá la Sim, não, mas não, é complicado. Mas não. Diz, que Diz que é muito luroso. Diz que dói. Diz que dói mais para, para tirar mulheres, do que, que fazer. Tu tens tatuagens, André? Não, eu queria. Gostavas? Gostava, mas ainda não, não tenho. Por acaso, olho para ti e não te vejo tatuado? Não. Ai, vai. É, vai, vai. Há, muitas, há muita claro, gente claro. que claro. olha para mim e tem esta ideia de que eu sou tá um menino bem, bem, bem comportado. talvez a fazer por causa do, dos, dos não, óculos. Não, acho que não. Acho que até os óculos denunciam outra coisa, que não é bem comportada. Ok. Olha claro que quem? Oh. <risos> super Por homem. trás de uns óculos, estão <risos> <risos> super ah, homens, exatamente. Muito é. trufo, gente. Tu tens tatuagens também? notas Nota-se. Nota-se. Tem. Escolhe uma e fala-me dela. Tens uma que há madeira aqui? Tem um o arquipélago da Madeira. Causa-la-se para a ideia era tem -se um Ou seja, tu tens o Porto Santo e as desertas? Não, tem as selvagens também, só que Sim. as selvagens deveriam estar Sim. no joelho e eu achei que não ficava muito bem deixar as selvagens ali no joelho. Claro. E então tiramos a escala real de, de cidades e, aproximaram e aproximamos. Ok, portanto, todas as ilhas lá representadas. Yes. Muito bem. William o ideal, também ideal está. seria fazer os Açores no outro lado, porque a minha mãe dos Açores... Faz sentido. A minha mãe Ainda irás fazer, ou...? Talvez. Go -go! Talvez. O <risos> William mole também Go -go! está representado lá no Porto -tunês. Não. Não. Um não. não, era muito pequenino. Já, já as selvagens ficaram meio estranhas. Okay. Mas não, foi assim mais... E para já o tatuador era de Barcelona, portanto ele também teve... A tentar ao máximo respeitar o que lá estava, com uma impressão da internet completamente. Mas pronto, mas correu bem até. Eu queria pouco cor, mas eu não sou. é? é mais isso bem. Não. eu acho que uma mais pessoa tem bem. que ir muito fixa, porque os tatuadores querem montar ali é. toda a cena. Sim, é uma ideia forte, já ter uma ideia. A ideia tem que cozinhar, não é? Tens que primeiro saber o que é que queres é tatuar, depois saber exatamente onde é que é queres é que é tatuar. Uhum. E só quando já tiveres veres, tipo, yeah, já visualizas a coisa no sítio, é que aí vais fazer. Pois eu acho que eu cozinho demais, depois fica estorriqueado. Mas como é o problema é esse? e já me eu deixo E quando estorrique é sinal que não era aquele. Pronto, então ainda não, não é. era. Aquilo. Mas se calhar ainda vou fazer, e é uma coisa muito simples. Mas depois Muito <risos> bem. Okay. Quando a banana aí... da madeira patrocinar o relampada vou fazer uma banana e vou fazer o, o, o símbolo da relampada. Olha, que eles podem patrocinar. É all... ah. uma banana. Eu tatuava eu é tatuava um cacho de bananas. É um cacho? Uma banana é bonito. Acho que uma, é uma banana, caro, é Um bonita. cacho também põe põe é um Vai depender do desenho, não é? Sim, sim põe é. uma é. penca. É. De uma penca de banana. Como nós já estamos quase no limite do, do, nosso, hum. do nosso tempo, eu só vou fazer a taça de tip tana dos assuntos só. Okay. Que por foi Ah, é, é verdade, é verdade. E... É verdade. Ah, Antes foi? disto, eu quero uma explicação dos objetos. Ah. Porque nós estávamos aqui a falar em ah, muito entrestilhos ah. e, e, e imaginem eu ignorar os objetos, os objetos assim de repente. Cláudia, qual é o teu objeto? Isso tem uma história interessante. Ah. Isso tem uma história interessante. Oh. Oh. Muito interessante. Oh. Oh. Oh. De oh. um oh. projeto que ainda não sei Esta pessoa, este gato, está ligado também a esta pessoa que está sim. aqui. Sim. Não só porque o gato tem olhos verdes e tem olhos verdes, mas não uau, é só por isso. E é porque eu sou um gato... Não, não sou. Não sou. Foi... Não sou um foi... Um, e tem uma foto de lá dentro. Ah, pois Ai. é. Ah, pois é. Ah, pois é. É uma então, foto. Sem é a pós-produção. Eu tenho que levar isto para... Sim, podes, podes ficar com ela, depois volves. Uh, uau, sim. Mas isto As cores deste ficaram... Yeah. Isto é, no, é isso que eu gosto. isto é no Ronaldo da Poncha. E não é programado. Uma Polaroid 600 Ronaldo, e Santa. Ronaldo da Poncha, porque, é. porque o miúdo que fazia Poncha era adoro. tão bom como o Ronaldo. <risos> uh, mas isto foi tirado naquelas bolinhas. Naquelas, tu metes um, um uma euro. moedinha e, ah, e sai uma cozinha. Ah, uma uma cozinha. cozinha. Uma bolinha, uma cozinha. Uma bolinha, uma cozinha. E foi o pedinho. Tipo, ah, quero uma coisa destas, mas assim mesmo, Não sei tipo, com quantas ponchas já Quero. Mas, Sim, tá bom, já estava em modo Já estava em modo de uma coisa destas. Então eu, olha, um euro, vou três coisinhas coisinha. E saí é este gatinho bonitinho. Uh, num dia muito especial. Num dia muito especial, que foi um roteiro de ponchas. Nós tínhamos um e driver, como é óbvio. Uh -huh. uh, e andamos por lá, uh, fizemos um roteiro de ponchas engraçado. Uh, quem ainda okay. não saiu esse sei. vídeo, mas em breve. Ai, quero ver. Está muito, okay. tá muito okay. giro. Não quero ver. É, não eu não quer sei que se quero. Não, okay. Mas ficou de recordação desse dia, que foi um dia. Uh, é a única recordação, é a única coisa que eu me lembro <risos> desse <risos> dia. É este, quando saquei da bolsa. Pronto, achei que era o objeto indicado para Tem um nome? partilhar. André-Menas Vieira. Uau! Wow. <risos> Ainda bem que não tenho o um meu segundo nome, que vai ficar permanentemente em segredo. é <risos> só <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Isso É Esse um é o Walter Não és era... o Gui? Agora não. Não. não, não Não, era Mesmo para dizer. Corta! P podes dizer. Não, podes dizer. Mas não. Uh -oh. Chega. O teu objeto, Vanessa? É um objeto. É uma mandala articulada que tem, um, que tem uma história muito engraçada. Mas este é um objeto um, originalmente hindu que explica toda a formação do universo e tudo mais. Tem assim uma bela lenga-lenga. Esta uh, eu encontrei na Salvador da Bahia, num lugar muito giro que é a Vila Hippie, que também tinha lá. Uau. Isto foi feito com um hippie lá. Uh, e tinha a casa da Janis Joplin, ah, que supostamente ficou ah. lá e aquilo era tudo cabanas de madeira e a casa dela, e eu acredito que se calhar é verdade, completamente de lado, tal como o cabelo da Janis <risos> Joplin. Uh, Só então... o cabelo? <risos> Mas vai, grande artista. Mas já então... queres beat once, ou não? Não, não, não. Ah. Uh, beat push. Era para saber <risos> se a casa estava mesmo Não, mais. estava literalmente. Pá, tive pena que não tirei fotos, ou tirei fotos, mas olha, era na, na altura dos negativos, sei. por isso não sei que aconteceu. Mas isto é... Pois, ah, podem ver no YouTube, que eu não tenho paciência para decorar a história, mas é muito giro, É tipo, era todo um vazio, houve uma explosão, em que surgiu os nove planetas, em que... Espera... E depois isto é altamente terapêutico. Começou a ficar aqui a brincar, quem quiser deixar de fumar pode comprar isto que... Resolta. Resolta. Resulta. Resulta imenso. Mas o sol surgiu resultou. a vida... nessa conseguir deixar de fumar. A vida no planeta Terra. Ok. Onde nasce a dualidade, o um mundo dual. Ah. E aí vai. Depois tem a da Medusa, que foi o primeiro ser na no planeta Terra e blá blá blá. Isso é muito bom. Isso é brutal. Muito, fixe, muito, é é muito fixe. fixe. Um dia vou esforçar bastante para saber contar a história toda. Um uhum. mega-objeto. É muito é, muito é muito giro. E depois também podes pôr assim na tua mesinha. Aí depois, muito tempo mais tarde, isto foi para aí em 2001, um, quando abri a pai sempre fiquei apaixonada por isto, mas isto é um bico de obra, isto é a geometria sagrada tipo sim, sim, para sim. construir, isto é geometria. É para construir isto e ficar direitinho. Encontrei uma amiga que conheceu uma... não é Peru? O que é que fica ao lado do Peru? Uma ch uh, chilena, uhum. mentira, argentina, que faz uh, as mandalas articuladas. E agora tenho na loja também, porque acho mesmo muito fixe. E tens à venda. Tenho. Inclusive essa? Ou essa é do mesmo teu? Essa é tão? Tão? Essa é é especial? sim, sim. Ok, muito fixe. Portanto, se quiserem uma coisinha destas muito, muito fixe, interessante é. e muito fascinante, borrochique. É <risos> É lindo. Ah, Depois ainda podes por aqui, tipo, uma daquelas velinhas tipo, lá, pequeninas e dá assim alto reflexo também. Depois pegas, tipo, ficas aqui assim, blá blá blá... Muito bem. Joana, sure o teu objeto é... Grande. É. Posso? Sim. <risos> <risos> <Okay. risos> Explica isso. Isto já, já temos uma relação longa. Ui. Isto já vem de Lisboa. Foi mais ou menos quando eu comecei a fazer cenas mais artísticas e mais... a sair um bocado de... Estava farta das aulas de arquitetura, basicamente. Yeah. E então eu andava à procura de um busto. E claro que os bustos na, na altura de faculdade são caros, claro. tu não tens claro. dinheiro para nada. <risos> Até que um dia eu fui visitar uh, umas pessoas que não interessa uh, e acabo por ver uma senhora a levar para o lixo, esta parte de dentro uhum. e um pé, não trouxe o pé para o lixo. Tenho um braço, mas caso precise unir, não, ela está bem assim. <risos> sou, o torso. sou o torso, sou o busto. E, hum, e então ela estava a levar isto para o lixo, e eu vejo à distância, era, já era de noite e ela estava lá para o lixo, e desculpa, ela já assustada comigo. vamos assaltar, <risos> Joana Pinto já, com aquele cabelo vai, assim, vai à Vai look. deitar isto no lixo? E ela disse, sim, vou deitar, e eu, ah, então se calhar eu vou ficar. E ela ficou a olhar para mim e dizendo... <risos> yeah. E então lá trouxe para casa, e era, como era só em uhum. estava meio danificada, depois fiz toda uma pasta de papel e não sei mais o quê, e chamei-a de Marta, por causa dos telesseguros fala a Marta. <risos> e a Marta acompanhou-me até os dias dois e continua, vai, vai para a casa nova também. e ai, eu jurei que não ia falar deste. Pronto. Um, e então a Marta foi basicamente uma inspiração, porque eu sempre fazia colares ou isso, pendurava na Marta. Mesmo os trapilhos para as plantas também pendurava na Marta. A Marta agora vive na selva, que é o meu quarto. É, é muito feliz porque eu nunca mais me chateei com colares ao pescoço e não sei mais o que e gosto muito das suas irmãs. Welcome to the jungle. E tem Portugal ali no pescoço. E sabores do mar. Parece que foi proposto, mas não foi. E sabores do mar. Tacos, tacos, tacos. Tem aqui os entre aspas ou entre aspas. Muito bem. Acho que ficamos por aqui. Infelizmente nós não conseguimos fazer a taça de Pitana dos assuntos, mas não invalida que vocês não voltam aqui mais para a frente, talvez nas Não. próximas temporadas. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Esta Obrigada dinâmica foi muito fixe. especial e muito fixe. Vocês são pessoas maravilhosas e obrigado pela Sim. vossa ajuda, direta ou indiretamente, aqui no Relampada. Uh, pronto. É isto. Obrigada. E uma, uma salva, salva de palmas. De palmas. Relampada! Antes de terminarmos o Relampada, eu quero agradecer ao senhor Rui Lima por estas maravilhosas... Uh, tapes, bobines uh, bobinos bobins, bobins de, de áudio, que eram usados para gravar masters, é isso Alex? deve correto, ser correto, correto, Exatamente, é correto. correto. E também, antes de terminarmos, a Joana tem uma história? Tenho uma história porque realmente ah, eu, eu conheci estas bobinas antes delas de virem para aqui, para este cenário. E porque o Sr. Pai Lima, <risos> <Pai -me. risos> em determinada altura, ofereceu-nos, tinha lá um espaço na sua casa para nós fazermos os nossos projetos dos candeeiros e das tralhentas que eu e uma amiga minha éramos na altura, e ainda somos, se calhar. E então nós chegámos lá e reparámos que, pronto, que era um espaço espetacular e cheio de situações destas maravilhosas. O Pai Leima tem um bocadinho de tudo não só na, na, nesse espaço que é, era a antiga escola acho que foi onde tudo começou a antiga escola Emily não é é sim senhora e, e então senti um especial carinho por todo este projeto porque realmente acompanhei um bocado de, de tudo e é, é uma equipa maravilhosa pois é, uh -huh. é... Uh -huh. é um uh -huh. até a próxima Obrigado. obrigada Joana Pinto, e não sei se isto ainda está no ar, mas tu precisas de ir a tirar o carro da garagem